pessoal tudo bem vamos fazer o vídeo aqui do lado de fora de novo que por dois motivos né meu pai tá vendo televisão de novo barulho e também porque tá calor aberto pra quem gosta do bronze tá aí ele é, é, é. fala com pessoal bronze eu falar com o pessoal e olha lá, ele catando, olha ele catando os insetos, sei lá, ele da tá atrás de o que? De uma, um, mosca, de uma varejeira aqui, sei lá que é isso, caraca. Então gente, hoje fez muito calor aqui, hoje fez muito calor aqui no Rio, é, não consegui ler nada direito, acho que se eu li 10 páginas foi muito, é, o que, que eu poderia falar dessas 10 páginas? Cara, eu não tô nem raciocinando direito assim, tá? Tá brabo assim, falou São o quê? São 11 horas. Ora, <coughs> o livro da modernidade líquida tá sendo legal de ler, tá sendo bom. Ele, eu agora entrei no capítulo da, da individualidade. Ele vai. Ele vai falar tudo que o.. que o.. Acho que é Huxley, do, do livro Admirável Mundo Novo diz, comparando com o com livro, com livro do, do George Orwell, de 1984, basicamente ele vai falar, eu acho que ele vai falar mais do que está acontecendo na Europa, não tanto aqui no Brasil, porque ele vai falar, por exemplo, que o grande problema do consumidor hoje... É exatamente a, a gama de oportunidades que ele tem, de produtos que ele tem para escolher. Né? Ele diz que o, a agonia de hoje é você não poder escolher tudo. Não poder usufruir de tudo. Ah, basicamente é isso que ele vai falar. Ele vai falar que a gente vive um mundo perfeito. né? Um mundo tão perfeito que não tem espaço para o erro. E se não tem espaço erro, se todos os movimentos são certos e calculados, você não pode questionar esse mundo, né? ele, vai, ele vai falar isso, a importância do erro é essa, se você vê que algo sai errado, você começa a questionar as coisas. Então gente, é por aí, assim, eu vou tentar, hoje é quinta, amanhã é sexta, vou tentar ler mais, no sábado e domingo eu estou pensando em pegar o, o Alcorão para dar uma lida só para conhecer, tá bom? Então... Até mais aí, gente. Tchau.